A vida vale a pena viver novas experiências. Se você procura uma que vai te surpreender, essa é a Barra de Axe. Suzanata é a carona com o curtir de hoje e vai falar para você dessa experiência. Vamos juntos. É a Vamos embora! A Nata, pra quem não conhece, vai falar, pô, mas Barra de Axis ou não sei o que. você quer saber sobre Barra de Axis, antes de mais nada, entra lá no canal que você vai ver que eu já fiz uma, uma entrevista, entrevista com também. ela, contando sobre o que que é, origem e tal, blá blá blá. Mas hoje não é isso não, nós vamos falar sobre a experiência dela, mas é a experiência de outras coisas também, né? O mundo esotérico, universo, terapias, escambal que tá Ai, na moda, coisa. mas ela já faz isso há muito tempo, né? Né, Sil? Mega obrigado pela parceria, Rô, nossa, é sempre um prazer. Adoro fazer é parte demais. do, do Curting. É bom demais. Fala aí, como é que é a sua vivência nesse mundo esotérico, esse mundo. Eu meio que cresci já com, com várias. num mundo esotérico dentro de uma religião católica, né? E sempre tive esse lado em mim, sempre gostei muito de tarô, principalmente. Estudei tarô mais para autoconhecimento do que outra coisa, depois acabei já me tornando uma taróloga, astróloga, já trabalhei com bastante com isso e ainda trabalho. E daí a gente vai conhecendo várias outras terapias, vai conhecendo hipnoterapia, terapia de vidas passadas, data healing, uh, mindfulness, é, e vai conhecendo, vai estudando, vai estudando e um belo dia a gente, sem querer, Aí. super sem querer, <risos> se encontra numa coisa que assim, encaixa, literalmente, no, no que você sempre desejou para sua vida. E foi como eu caí em Barra de Axis. Barra de Axis eu fui para um curso, do nada, por causa de uma amiga minha que me convidou para fazer o curso de Barra de Axis. Não fazia ideia do que era, como a gente conversou, inclusive, na outra, na outra entrevista. E fui fazer o curso, saí maravilhada com o curso. Já comecei a trabalhar, já virei praticante de barras, que é, é eu sou a terapeuta de barras, né? Eu corro barras nas pessoas e também me tornei facilitadora, que também dou o curso de barras agora. Então, vamos lá. O, você se formou, então, em, como facilitadora de, de barras. Sim, senhora. O que, que significa, então, assim o correr as barras? Pra quem está assistindo, fala assim, poxa, essa experiência de barras eu não conheço. Conheço Constelação Familiar. Conheço o reiki, conheço tantas outras coisas legais nesse mundo, mas barras em assim, pra mim, né? Quando eu fiz a entrevista com a senhora, eu falei, pô, barras já que você aqueceram alguma coisa voltada para coisa financeira e tal, tem uma coisa que o Excel, que é aquele AXA, Tá um tem pouco atrás, né? Negócio. E aí ela falou que não, não, é isso. Então você virou facilitadora, mas, mas como é que é trabalhar os pontos, encontrar essa questão das crenças, trabalhar essas questões todas ou não? não tô enganado. Trabalhar padrões, crenças limitantes Traumas medos e tudo mais que a gente tem aqui na nossa cachola, aqui, que a gente nem imagina que a gente tenha. né A gente tem várias programações, pilotos automáticos, agendas ocultas que a gente mesmo é, sofre alguma coisa. A gente vai criando barreira para não acontecer mais aquilo de novo. Certo. E vai, criando, vai, vai tudo criando várias barreiras uh, dentro da nossa cabeça racional, né da nossa mente racional. O que que Barras faz? Barras é uma ferramenta, a sessão de barras, quando eu falo correr barras numa pessoa, é uma sessão que é muito parecida com uma massagem, você fica deitada, tranquilinha, pode ser em pé, pode ser numa festa, no hospital, mas quando eu atendo, eu gosto de atender em casa tranquila a pessoa deitada numa maca para relaxar. Porque. Certo. Ah, na sessão de barras você já tem a sua frequência cerebral diminuindo um pouco você vai relaxar muitos dos clientes até dormem que é bem legal já sair relaxado é o mínimo que a gente promete inclusive de uma sessão de barras sair bem relaxado e o que, que acontece eu vou tocar na cabeça no meu cliente em 32 pontos específicos, que são as barras. Por que barras? Porque a gente coloca dos dois lados da cabeça e vai formando barras Entendi. na sua cabeça. Barras na barra na de, são, são, de são acesso, são os pontos de acesso, então Exatamente. Né? Não é, vai... é barra, gente, ela vai passar ah, barra na sua cabeça, não vou enfiar barra disso. em ninguém em nenhum lugar, pode ficar tranquilo. <risos> é só porque essa conexão energética que tem dentro física quântica explica isso direitinho mas é uma conexão energética que acaba se tornando uma barra de acesso dentro de você você vai tendo é acesso a muitas informações que você não tinha você começa depois de sessões de barras se isso eu quero deixar bem claro Ro, qualquer terapia que você faça qualquer uma que todas têm o mesmo objetivo que é melhorar a nossa vida cada uma tem só uma linguagem diferente é só isso Uhum, se você não estiver pré-disposto e com vontade e escolher mudar a sua vida, Vamos você pode falar. fazer a terapia que você quiser que não vai mudar. Que é a questão da permissão, então. É, é o livre-arbítrio da pessoa. Uhum. Normalmente quando você vai numa sessão de barra, de teta healing, de reiki, o que for, você já está predisposto a essa mudança. Você já não está satisfeito com o que está acontecendo na sua vida agora e está escolhendo uma mudança já. Então... E, isso aí se a gente conta sobre assim, essa mudança para a pessoa que está ouvindo, tá entendendo e de repente fala, pô, interessante, essa eu não conheço, eu quero, quero, ver, quero mergulhar nessa experiência. É... Quando fala assim de crenças limitantes, ou fala de alguma coisa que o cara tem que estar tá realmente afim dessa mudança, às vezes o cara nem sabe o que é a mudança. Se é profissional, vezes, se é pessoal, se é a minha relação faço. de casamento, com filho, escambau. É nessa questão que Barras trabalha, assim, o cara tem que dar uma queixa Muito. ou não? Não, não precisa. pode entrar mudo e sair calado se quiser, vai funcionar da mesma maneira. É... E para o facilitador, ele vai para qual mundo que ele vai? Porque cada indivíduo deve ter... Como é que você descobre essas queixas, por exemplo, se ele não abre a mão? Não descobre. Não descobre, entendi. E não precisa também. Uhum, não perfeito. faz a mínima diferença, porque os 32 pontos são para todo mundo certo. e os 32 pontos incluem... Centros centros questões questões: é dinheiro, relacionamento, corpo, sexualidade, cura interna, percepções de você mesmo, pilotos automáticos, agendas ocultas, muita coisa que você vai trabalhar sem assim mesmo nem. Você não precisa saber quais são os pontos, você está trabalhando já. E, e você, quando fez o Barras, por exemplo, assim, você não precisa falar queixa, obviamente, mas é. <risos> Você foi de uma forma assim meio que. Ah, vou pagar pra ver. Eu, eu, exatamente. Tá eu sempre fui dessas de. Eu sempre gostei de experimentar coisas novas. Estão uhum. uh, falando isso daí? Coisas novas. Vou, vou ver o que se trata. E, na verdade, eu. Eu nem sabia que eu ia passar pela sessão de barras dentro do curso. Passei por duas, porque dentro do curso você passa por duas sessões de barras, certo. você corre duas vezes numa pessoa para aprender e recebe duas vezes a sessão e eu saí do curso já outra pessoa sem nem saber o que estava acontecendo. Já, e essa mudança de comportamento ou mudança de... Não sei se comportamento se atitude, enfim, mas as coisas no qual você se queixa internamente, talvez, dinheiro, por exemplo, ah, eu quero ganhar dinheiro, mas nunca consigo, não sei o que Vamos dar um exemplo aqui para uh, Lógico, falar mais fácil. Acho inclusive dinheiro utópico, porque 95% das vai por pessoas questão, vai por causa de hoje em dia. Coisa de, sentido, né? de dinheiro, não consigo ganhar dinheiro, não consigo trabalho que me dê um dinheiro assim, assim, assado. Então são esses padrões. Uh, limitantes, essas crenças que a gente aprendeu que o dinheiro é sujo. Vamos falando do dinheiro que tá. a gente está falando. Okay. O dinheiro é sujo, o dinheiro não cai em árvore. para você conseguir dinheiro, você tem que trabalhar que nem um retardado para simplesmente pagar os boletos no final do mês e não consegue viver depois disso. Coisas que a gente vai escutando e a gente compra essas informações e a nossa mente fala, ok, você comprou, é isso que vai acontecer na sua vida. Aí vem a sessão de barras e vai limpando esses padrões e você vai se percebendo diferente quanto às situações do dinheiro. E com barras a gente se abre para novas oportunidades. Aí a gente começa a verificar que existem mais coisas que deixam a gente feliz que vão trazer mais dinheiro no nosso profissional, por exemplo, que a gente não tinha uh, percebido antes, não tinha dado oportunidade de olhar para essas nossas novas uh, realidades porque a gente não conhecia e estava preso naquele padrão. Eu costumo dizer que muita gente sobrevive ao cotidiano e às realidades, mas viver com alegria com leveza, com assim, cara, hoje eu acordei sem porra nenhuma pra fazer e de repente o dia foi maravilhoso porque eu escolhi fazer isso, escolhi fazer aquilo Entendi. e eu recebi um monte de presente na minha vida porque é mais ou menos isso que você começa a ter no seu cotidiano. Então, vamos lá. No seu cotidiano, depois que você fez Ih, base, que você cara. resolveu é, então, ser uma facilitadora para fazer com que... Tá ah, eu quero programa... isso para todo mundo. Então, eu quer, quer que todo que mundo isso. fique feliz, todo mundo que se descubra, <risos> se permita conhecer uma experiência como essa. Isso. O que, que para Silvia mudou aí tá mudando desde que virou facilitadora ou desde que vivenciou isso? Ai, olha, falar que minha vida mudou em 180 graus, acho que é pouco. E realmente transformou a minha vida em termos de... como como eu lido com as questões diárias, como eu lido com o meu profissional, como eu lido com o meu pessoal, como eu lido com relacionamento, com família, com amigos, com absolutamente tudo. Rolou uma limpeza assim fenomenal até de amigos, tal, porque você acaba tendo outras percepções, percebendo pessoas que não te agregam nada e você acaba se afastando, não é pesado, você não briga com ninguém, é uma coisa assim que vai acontecendo. E a sua vida vai ficando assim, uma coisa que você fala assim, isso não me pertence. O que eu tenho resolvido é, eu quero ser feliz. eu escolho a cada 10 segundos a minha felicidade. Faz uma baita diferença, né? Independente de qualquer coisa, se você se pontifica vou feliz, né? Inclusive isso é uma, é frente, né, isso é uma das, das coisas que a gente ensina no, no curso de barras. É, viver em incremento de 10 segundos. O passado, ele já foi. A gente pode revisitar, hoje em dia a gente sabe que tem várias terapias que pode fazer isso. A gente pode ressignificar, a gente deve ressignificar, claro. aprender muito com tudo que a gente já fez no nosso passado, nunca foram erros e sim lições que Sem trouxeram dúvida. a gente até aqui e, escolhas, né? e o que transformou a gente ao, ao que a gente é hoje. O futuro ainda não aconteceu. Se eu viver o meu presente da melhor maneira possível, meu futuro vai ser brilhante. É isso aí, concordo. Mas, isso, então, mas então. isso é tão legal, isso que você tá falando, é, eu, eu trabalho muito essa questão também. Gente. Continua mais a gente fala de longevidade, fala de você trabalhar os quatro pilares, a questão emocional, a questão da, da, da sua parte espiritual, a sua parte física, a sua parte mental todas E trabalha na seguinte completamente maneira, importante, o passado assim foi como... legal pelo que você viveu, o presente é o que tem que ser válido, é o que você tem que fazer agora em todos esses aspectos e o futuro, do jeito que tiver que ser, e boa. Se a gente não tivesse passado por tudo que a gente passou, que a gente que muita gente chama de erros, né? Eu fiz tanto erro nos Sky, eu acho super... Eu mudo todo mundo que, que chega pra mim e fala assim, não fala isso. Não, a gente não, não errou, a gente aprendeu. Aprende, e você só é assim né? hoje por isso tudo que você passou. Senão você não teria aprendido nada disso, não seria essa pessoa forte que você é hoje. Então, se dê esse valor para tudo que você passou no passado, não foi à toa, não foram erros de jeito nenhum, você tá aqui e trabalhar os quatro pilares, você é um ser só, cada um deles é de total importância, todos tem que ser você inteiro, você não é pedaços. Perfeito. Por isso que a gente tem que trabalhar com um todo. Agora então tá, vamos lá, mas eu quero conhecer o trabalho da Sil, quero ver o curso que ela dá, quero poder me especializar, quero ver de perto como isso vai mudar a minha vida. Como é que faz? Ó, você quer mudar a sua vida? Não ah, procura. Lá. Não é procura. É isso aí. Não me procura. e cuidado com olha, isso, né Sil? Olha, isso é porque perigo. vai mudar, Muda, né? que vai mudar e vai mudar forte, se você estiver predisposto a isso e realmente estiver querendo, escolhendo. O melhor para você não me procure eu eu garanto que vai ser ruim vai mudar, não vai vai mudar, vai mudar vai mudar vai mudar e eu atendo no universo se tá aí ó no tá aparecendo aí para você tá no, no Instagram dela os contatos do direitinho WhatsApp, no telefone pode mandar sinal de fumaça pop Trefe, super atenciosa, tipo. prestativa, profissional, fofa, brincalhona, <risos> fofa e olha, ela vai falar aquilo que você vai talvez coisa que você não quer nem ouvir, mas isso é legal porque se você está predisposto a, a mudanças no bom sentido, melhor, outra coisa e vai agora, te ajudar, eu, né? Eu vou até cortar sem fazer propaganda já fazendo o curso de barra de axis, não é para você aprender barra, viu? Muita gente fala assim, eu vou fazer curso de barras para aprender a ser terapeuta de. de também, né? pra, pra virar praticante de barras. Eu não quero trabalhar com isso, não sei o que. Então esquece. Esquece, isso também é outra crença limitante. Uhum. Uh, o curso de barras, um dia, que não. Cara, um dia na sua vida, que a gente faz tanta meleca, escolhe tantas coisas sem graça, uhum. no é um dia que vai transformar a sua vida. Tem várias uh, ferramentas para o dia a dia. Essa de teria 10 segundos de incremento. É bem uh, legal, uh, sentir o corpo leve e pesado para o seu corpo te dar respostas do que você tem dúvidas do que fazer. Uh, a ferramenta de perguntas maravilhosas que, como que a gente consegue e pede para o universo ajuda e ele responde, ele responde pra né? caramba. Ele responde, né? uh, de se perceber, de, de como lidar com o dia a dia. É isso que você vai aprender em curso de barras. E, como bônus. Você também aprende a correr barras. Pode correr barras na sua família, nos seus amigos. Uh, pode ser uma terapeuta de barras e cobrar e vai trazer incrementos uh, de din-din para a sua é, vida todos os dias. Pode cobrar isso aonde você quiser, porque é uma certificação internacional. Então, isso eu costumo dizer que é um bônus. Inclusive, vai ter domingo que vem, dia 28. Curso no seu Olha que legal, dia 28 aí, ó, procura no Instagram aí ó, e vale a pena você mergulhar nessa experiência. Ah, mas eu quero saber mais da Silvia, então vamos lá, o lado B, que é o lado curioso, hum, o lado pirativo. Adoro, é, é o que eu mais gosto. Lado B é tudo. Vamos lá então, Silvio, sem pensar muito, hein? para, Sem pensar, melhor ainda. Uma saudade. Ai, gente, saudade? Não tenho. Tudo que eu faço eu tenho saudade, porque é tudo muito bom. Ai, que legal. É a maior alegria. Poder escolher as minhas escolhas para o que realmente me faz feliz e não o que faz os outros felizes. Perfeito. Se você pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que você não repetiria? Hum, <risos> poderia dizer várias coisas. Não não porque tiveram muitas coisas que foram muito pesadas na minha vida muitos eu costumo chamar que eu tive alguns tsunamis na minha vida mas eu não, hoje olhando para trás eu já ressignifiquei primeiro que eu já ressignifiquei todos eles e eu não mudaria absolutamente nada nada e. Pode que... ser, gente, juro que eu tô falando isso sem sacanagem, não é hipocrisia, não tô querendo criar uma... Claro. É Realmente eu não mudaria nada, senão eu não seria quem eu sou hoje. E sim, o que você gosta de fazer quando ninguém vê você fazendo? Ai gente, Ih, tem tanta coisa. Não, eu gosto de cantar. É uma coisa que se eu sou tímida, eu gosto de cantar pra caramba. <risos> e eu canto como se eu fosse a maior <risos> das cantoras do universo. <risos> E os meus gatos saem um pouco de, de lado, assim, acho que eles não ficam muito contentes. Não fica mas contente. eu, eu canto, eu canto assim, da alma. Assim. Um, dia, um dia vocês vão escutar ainda, porque eu vou ainda estou trabalhando nesta programação, ah lá, neste quem, medo e nessa censura. Quem canta os males espanta. <risos> e o que, que você gostaria de fazer se ninguém pudesse te ver fazendo? Ai, Rodrigo, eu faço tudo. Eu não tenho muito filtro. As pessoas têm até medo dessa essa pergunta, pode causar, inclusive. <risos> É, não tem, porque eu faço, eu, eu tenho vontade, eu faço, eu não meço muito as consequências é, do meu anjinho da guarda que, que eu diga, eu não meço muito as consequências não, eu vou e faço. Custe o que custar. Custe o que custar, literalmente falando, e porque exatamente eu não quero olhar pra trás e falar assim, puta, podia ter feito, podia ter sido tão legal. Tá certo, Sil. Olha, <risos> querida, obrigado, sucesso. Você que veio curtindo mais aí, viva a sua experiência, vai conhecer o Barra de Axis, entra Olha aí. Olha só, experimenta. Deu certo? Pronto, você ficou pelo menos relaxado por uma hora. Exato. pelo menos relaxado. Não será. Rui não será e, e vai te surpreender. Eu fiz, tá você gente? Assim. Vou falar agora no final, eu fiz, surpreendeu realmente, então vale a pena você vivenciar isso também. Por que não? Vai lá, vai com a Silzanata porque tá em boas mãos, literalmente. Toma cuidado, vai mudar sua vida. Essa foi a facilitadora Silza Nata, querida. <risos> Obrigada, meu Super parceiro. Show de bola. Canal do Rô, sem comentários. Ah, tamo junto. Afinal de contas, sem você o canal não existe. Vamos embora. Até o próximo Dicarona com curtir. Escolhendo todos os dias. <risos>